Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesse dia. Para a nossa reflexão diária, o texto está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, onde a palavra de Deus diz, Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedidos ao Pai, ele rolo conceda. É natural nos dias de hoje encontrarmos muitas pessoas decepcionadas, muitas pessoas entristecidas, pessoas que já sonharam, pessoas que já projetaram, tinham e carregavam em seu coração, em sua mente planos maravilhosos, planos de paz, constituição de família, uma formação acadêmica, um trabalho, uma conquista, mas infelizmente, devido a algumas circunstâncias, acabaram perdendo, não realizando esse tipo de sonho e hoje, muitas das vezes, carregam frustração em seu coração. Carrega um desânimo em sua vida Porque aos seus olhos Esse sonho, esse projeto Acabou não se concretizando Eu quero deixar uma palavra em seu coração Para esse dia aonde o texto vai dizer Que Deus escolheu você Deus escolheu Para que você possa dar fruto E o vosso fruto Venha a permanecer O Senhor te escolheu para que os teus sonhos, para que os teus projetos, uma vez estejam alinhados, uma vez estejam apresentados diante do Senhor, possam ser realizados aqui na terra. É por isso que João, no capítulo 15, no versículo 5, ele diz, Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O texto de João revela que Jesus é a videira. Deus, o nosso Pai, é o viticultor, é o agricultor. E nós somos a vara, os ramos. E uma vez, se nós como vara, como ramos, estivermos ligados na videira, que é Jesus Cristo, nós estaremos nele. E quem está nele dará muito fruto. O texto que nós lemos de João 15,16, ele vai dizer que uma vez que nós estivermos ligados à videira verdadeira, tudo quanto nós pedirmos em nome de Jesus, o Pai, o nosso Deus, ele concederá. Eu quero convidar você a orar nesta manhã junto comigo e clamar o nome do Senhor, fazer uma aliança com ele, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará em sua vida. Amado Deus, poderoso Pai, clamamos o teu santo nome neste dia. Queremos fazer uma aliança contigo, queremos ter um relacionamento contigo, queremos te aceitar como o nosso Senhor e o nosso Salvador. E que em nome de Jesus, tudo aquilo que nós carregamos em nossos corações, planos de paz, planos de estar contigo, sejam realizados na tua presença. E que, em nome do Senhor Jesus, toda frustração, toda tristeza, toda decepção que ficou no passado, que, em nome de Jesus, seja apagado dos nossos corações. E que, em nome de Jesus, o Senhor a escrever uma nova história em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Udmeyer. Deus te abençoe.